Amava brincar de várias coisas, mas o que marcou mesmo foi a brincadeira do elástico. Ali, todas as tardes, encontrava amigos e amigas para pularmos juntos. Também de futebol, sempre era escalada para o time do meu irmão. Sentimentos de alegria, de ter tido uma infância, de muitas brincadeiras e poder relembrar dos amigos lembro-me de que sempre no final de tarde nos juntávamos para brincar de roda passa anel e esconde-esconde fazíamos bonecos com espiga de milho casinhas de barracas e muitas panelinhas de barro branco pulávamos corda e jogávamos role entre os amigos quando brincávamos de circo Roubávamos os lençóis de nossas mães e improvisávamos ali uma tenda, que era o nosso circo. Eu era bailarina, fazia uma roupa com folhas de bananeiras, desfiava e fazia uma saia. Ah, quantas lembranças e saudades! Éramos muito livres! sem noção da vida difícil de ser um adulto. Os sentimentos bons, saudosos e bons de se sentir. Eu lembro que na nossa rua brincávamos de várias coisas. Estrela nova cela, balança caixão, passa anel e pets. Lembro e sinto saudades. Pois a nossa única preocupação era nos juntar para brincar horas e horas seguidas. Desperta saudade, alegria e às vezes até fico pensativa, pois hoje não podemos mais ver isso em nossas ruas. Gostava de brincar de casinha, de amarelinha, andava de patins e bicicleta. Gostava muito de subir no pé de manga e goiaba, lá eu só lembrava de ser feliz, sentimentos de alegria, saudades, muitas saudades.